Sou Jonas, estou aqui de volta Hoje eu vou aproveitar um projeto que eu fiz, voluntário, a, nessa semana passada E vou aproveitar para poder falar do Dynamic Link Então, a vantagem de ter um, uma função desse tipo É quando você trabalha com uma família de programas No caso da Adobe, ela tem o Dynamic Link Para quem trabalha com Apple, tem um sistema parecido também Então a vantagem é se você tem um programa de uma família e ele comunicam com as outras, você consegue fazer coisas de forma mais simples, ocupando menos espaço e mais rápido do que se você tivesse vários programas de vários fabricantes né, ou de várias empresas diferentes. Então no caso aqui, como eu montei todo ele usando a Switch Adobe, eu vou mostrar para vocês como é que mais ou menos funciona essa função do Dynamic Link. Né, dessa integração entre os programas então basicamente se você olhar aqui, no começando pelo Premiere, onde foi é, o, o termo, a parte principal do projeto foi uma edição então vocês vão ver de cara que foi uma edição para a Casa Ronald enquanto está carregando o projeto aqui, né, só para poder é, comentar sobre a situação a Casa Ronald é uma é uma empresa, né? pode-se dizer assim, é uma empresa que ela cuida de crianças com câncer e, obviamente, dos parentes dessas crianças também. Então, ao contrário do que muita gente pensa, e no início eu também pensava assim um pouco, né, você acaba pensando, ah, mas por que, que eu vou fazer um projeto para casa Ronald, mas por que, que eu vou ajudar a casa Ronald, se quem deveria ajudar ela é o McDonald's. Na verdade, o McDonald's não tem é, obrigação nenhuma, eles não tem um link direto com a Casa Ronald. A Casa Ronald vive do, de voluntários e se você precisa, se você quiser saber o que você pode fazer para poder ajudar, você entra nesse endereço, eu vou copiar ele aqui embaixo pra, no rodapé para ficar mais fácil de entrar depois, mas na de como colaborar, você vê o que você pode fazer nas opções que ele mostra ali. Então, Basicamente isso, a Casa Ronald ela depende de voluntários e não necessariamente de empresas que vão dar ajuda de, de, de qualquer forma que seja para ela. Então se você olhar aqui por exemplo, já no Premiere, né, eu vejo que eu tenho aqui os vídeos que foram capturados, eu tenho o crédito que foi usado para botar o nome da, das pessoas, eu tenho... É, um, também uma arte que foi, que foi criada para poder mostrar o, o, que, o, o que era o projeto e no final eu também precisei montar aqui os selos com as artes do, do, do projeto, dos apoiadores esse tipo de coisa então vamos lá, qual é a vantagem do Dynamic Link? primeira coisa repare que esse texto aqui né, ele tem um efeito de blur ali no final e em cima ele tem um fade, além de ter essa opção também desse crawl que ele chama, né, desse rolo desse de baixo para cima. Até certo ponto isso poderia ter sido feito direto no Premiere, mas como tinha que botar os textos no meio, eu preferi usar esse efeito de, de blur na, nas imagens, então eu preferi fazer isso no After. Como fazer isso no After então? Como eu já sabia o tamanho dos vídeos, né, dos vídeos que foram usados na, na matéria do, desses depoimentos, eu podia direto no After criar o meu vídeo e depois jogar para cá para dentro, sem precisar de exportar do After. Então essa é a grande vantagem do Dynamic Link. Eu consegui exportar né, ou, tra, ou trazer um arquivo do After para o outro programa, no caso o Premiere, sem precisar exportar. E principalmente nesse, nesse, nesses momentos aqui, onde tem as logomarcas, essas logomarcas vieram do Illustrator. Então, ou seja, se você tem um fluxo né, de trabalho, onde no, como em algumas empresas que eu trabalho e já trabalhei, acontece muito isso. Você tem um editor que vai estar vai tá montando o vídeo e você vai ter alguém de videografismo fazendo esse tipo de arte. Então, a vantagem é, enquanto o meu editor está fazendo o vídeo, eu posso estar fazendo a minha arte e depois ele consegue botar isso na timeline e se eu fizer alguma alteração durante o trabalho dele, eu, ele vai, automaticamente vai ver esse arquivo modificado na timeline sem precisar fazer nada. Então por exemplo, esse arquivo aqui, você pode ver, ele é o arquivo que, que foi usado para montar aquela arte inicial. Então se eu vier aqui, por exemplo, a taxa de crédito também, né, que é um arquivo mais simples, está aqui a minha tag de crédito. Se eu vier aqui dentro, com um o botão direito nela, e pedir aqui, ó, para editar original, ele vai abrir esse projeto dentro do After Effects, com todas as mídias que estavam lá dentro, e como você pode ver, os arquivos que foram usados no After Effects, eles vieram do Illustrator. Então a cadeia, o link que ele cria, dinâmico, né, seria a, a, a palavra em português, é muito ágil e é muito automático isso então acaba que ajuda muito no trabalho porque por exemplo imagina se eu estivesse fazendo isso entre dois programas que não se comunicassem eu teria que fazer o arquivo no illustrator salvar do illustrator como um jpeg ou como um outro arquivo importar no after para depois no after exportar um arquivo de vídeo um mov ou um avi ou qualquer outro formato que seja para depois importar isso de novo no no, no premiere para o Premiere exportar, poder fazer um DVD. Então, usando esse dynamic link, eu só tenho o meu arquivo no Premiere. Né? Eu tenho um único arquivo que ele vai se falando ao longo dos programas. Então, se eu estiver no Premiere apenas, e voltar no Illustrator, e trocar, por exemplo, esse link, esse, ou esse arquivo do, do, do Illustrator, eu automaticamente vou estar tá alterando ele em todos os outros programas. Então se eu pegar aqui por exemplo esse arquivo do projeto no caso e alterasse ele no Illustrator, eu vou estar automaticamente alterando no, no After Effects e tudo que ele fez no After Effects vai automaticamente o Java Premiere. Então a vantagem do Illustrator também hoje em dia é essa, né? ele já consegue salvar um formato, né? ele já tem pronto aqui um preset dele de, de janela de vídeo, então eu já consigo montar a minha arte do tamanho que eu achar que, que me interessa. Quando eu for pro After Effects, eu posso animar o meu projeto do jeito que eu achar melhor e como ele importa o meu arquivo de Illustrator com as camadas como composição, eu posso escolher dentro do After o que vai acontecer com cada camada daquela daquele projeto do, inicial do Illustrator. Então como você viu no Illustrator, eu tinha os nomes escritos aqui dentro e tinha outras artes. Quando eu importei o arquivo para cá para dentro do After, eu pude eliminar essa parte que não me interessava. E quando eu voltei para o texto normal, para a tarde normal de, de crédito, eu consigo visualizar no Illustrator, no, no Premiere, do jeito que eu deixei aqui no After, sendo que no Illustrator ela tem uma, uma outra característica que é ter aquela arte adicional aqui dentro. Isso, só antes de sair daqui, já que eu estou com o texto aqui pronto, isso influencia tá, para qualquer arte dessa. Então, no caso, a logo da casa Ronald. Ela está dentro da minha arte aqui dentro também. Então dentro da minha arte eu tenho todo esse texto com esses efeitos. E os efeitos ele vai conseguir alterar se eu por acaso tiver que alterar essa logomarca. Óbvio que se eu alterar a posição né, do, da arte, por exemplo, eu tenho essa arte que é horizontal. Se eu botar uma arte vertical, ela obviamente não vai se auto encaixar né, nesse espaço aqui entre um objeto e outro. Mas se eu fizer voltar aqui no, no After Effects e trocar ela pela versão vertical e salvar, eu não preciso exportar do After quando eu abrir no Premiere ele já vai reconhecer que o meu arquivo foi alterado e dentro do Premiere eu vou ter essa minha essa minha versão já pronta e para terminar aqui um pouco dessa, dessa explicação no Premiere depois eu esse, esse arquivo aqui, esse esse depoimento, nesse né, esse vídeo institucional é um vídeo curtinho, basicamente só tem o depoimento do pessoal Não tem nada de mais Aqui no, no, no final, nos créditos Onde voltam a ter as logos né? Então, por exemplo, aqui eu tenho esses dois selos Esse arquivo também veio do Illustrator e foi criado direto dentro do Premiere Então, como é que eu fiz isso? Eu tenho no Premiere a opção de criar um crédito que Você que já usa o Premiere há algum tempo já conhece isso mas, não sei se você já reparou, aqui em propriedades eu tenho essa opção, tá vendo? De incluir formas prontas ou incluir uma logomarca. Então, quando eu clico em logomarca, ele me dá a opção de buscar um arquivo. Eu importei esse arquivo aqui, que é nada mais é do que um arquivo do Illustrator também. Então, ele vai mostrar aqui as opções, né? o, as logomarcas. E tá aqui o final que eu usei. Né? Tá. É isso aqui, ó Seros Ronald Illustrator. A vantagem também é a mesma. Se eu vou voltar no Illustrator e fizer alguma alteração, no início eu estava tendo problema com essa fonte aqui, que era muito pequena. E no vídeo não estava visualizando bem. Imagina se eu no, no, no, no exportando do, do ou tendo que salvar como JPEG do Illustrator. Né, quantas vezes eu teria que ficar reimportando isso no, no Premiere. Dessa forma não. Eu só preciso alterar o tamanho da fonte ou o tipo de fonte no Illustrator. Fecho o arquivo e salvo. Quando eu voltar para o Premiere, ele já vai ter alterado aqui, e eu não preciso ficar reimportando várias vezes o mesmo arquivo. E para terminar essa parte do, do Premiere, né, se eu precisasse, eu poderia ter criado aqui dentro também né, os, os markers, por algum motivo, né, e dentro dos markers. Eu tenho a opção de criar aqui, marker para o encore, né, para usar na Adobe Encore. E se eu pego esse projeto, e importo ele no encore, né, vou fazer aqui uma opção aqui novo projeto não vou me preocupar agora com nada disso não, com o nome nem nada disso e vou só fechar aqui o Premiere para não dar problema com o, o projeto também vou fechar aqui o resto para ficar um pouco mais leve só né, porque apesar dos pesares é só um Macbook então quando eu vier aqui no Encore no eu posso pedir para importar um projeto ou no Premiere mesmo, se eu quiser. Vou fazer só um, um uma volta aqui rapidinho. Só para poder mostrar, aproveitar que eu estou voltando no Premiere para mostrar duas coisas que são bem importantes. Não necessariamente do Encore, mas para esse fluxo todo do Dynamic Link. Que é o seguinte, eu tô com o meu projeto aqui. Imagina que você está fazendo o um projeto no Premiere. Né, e precisa fazer alguma arte específica, ou precisa fazer alguma correção de cor. Ou querer, simplesmente querer colocar algum efeito em algum vídeo, ou alguma arte que você tenha criado dentro do Premiere. Você tem como fazer essa arte ir pro o... Pro Illustrator ou pro, no caso aqui pro After, né? ele vai criar um, um arquivo desse aqui, tá vendo? Que ele já indica que é um Dynamic Link. Que é uma coisa simples, por exemplo, digamos que eu quero pegar um vídeo desse aqui, né? de um depoimento desse, e levar pro, pro After, seria simplesmente clicar com o botão direito. Ele aqui tá um pouquinho lento, só que ele está lendo os arquivos. Mas aqui seria isso: ó. ele cria, clicar com o botão direito e pedir essa opção de. É, substituir por um arquivo de After Effects. Então o que, que ele vai fazer? Ele vai pegar esse vídeo, já cortar do jeito que está aqui, levar para o After Effects, você vai poder criar a sua manipulação lá. Quando você salvar o arquivo de After, automaticamente ele vai substituir esse vídeo por um arquivo de After com a manipulação que você fez no vídeo. Mas o que eu queria mostrar aqui no final em relação ao Encore é que eu tenho aqui, tá vendo, ó, no Dynamic Link. A opção de, obviamente, tendo clicado na timeline, para ele poder saber o que tem que exportar. Né? Eu posso, estar então, por aqui, ó, é substituir o arquivo por uma, uma composição de after, que foi isso que eu acabei de falar, né? substituir o vídeo por uma composição de after e você poder manipular e depois continuar na timeline com o arquivo de after. Criar um arquivo de after vazio, para você poder, é, poder botar alguma coisa lá dentro, ou importar uma composição de after que já esteja pronta para a sua timeline. Mas o que eu vou usar aqui agora, no caso, é enviar para o Encore. Então quando eu, para o, quando eu vou enviar para o Encore, ele automaticamente vai pedir para eu criar uma composição nova aqui, né, um projeto novo, e vai já importar a minha sequência do Premiere, toda editada, do jeito que estava lá dentro, com o meu arquivo de Illustrator embutido, com o meu arquivo de, de, de Photoshop, se tivesse embutido, com o meu arquivo de After Effects embutido, tudo direto, se eu tivesse também o Marker, né, do Premiere, já com o Marker aqui dentro do Encore, então no, no Encore o que, que me resta seria autorar o DVD e publicar, e também com a, aquela vantagem continua do Dynamic Link, se eu fizer alguma alteração em qualquer parte do meu projeto, nem que seja lá no início, no Illustrator, ele vai levar do Illustrator para o After, do After para o Premiere e do Premiere para o Encore, sem eu precisar fazer mais nada. O que pode acontecer, no caso do Premiere, é se você não tiver uma máquina muito boa, ele vai te obrigar a fazer um render, né? Pra, ser, pra ter o preview, né? Aquela linhazinha vermelha que fica lá em cima, é quando ele pede preview para poder visualizar o arquivo. Em tempo, né, em tempo real, sem, ele, pelo menos ele tenta fazer isso, né? Tentar botar em tempo real sem o vídeo ficar batendo. Então, o que pode acontecer no caso do, do Dynamic Link, é que como ele não vem pré-renderado do After Effects, se você precisar fazer isso, ele pode demorar. Mas para você já ter uma noção de tempo, é, nesse Macbook, que eu não considero o melhor computador do mundo, né, ele tem uma placa de vídeo razoável, tem 4GB de memória, ele demorou meia hora para fazer o preview né, o render de preview daquela, dessa sequência toda do, do, do Premiere, que tem uns 10 minutos de duração. Então aqui, você pode ver, o vídeo já está terminado, eu teria só que criar, né, um, um menu, jogar o fazer o meu link aqui para dentro, botar o meu vídeo lá dentro e se eu não mandar tocar, ele vai tocar o meu vídeo direitinho já com preview do jeito que tava lá no final, é. Então, do Dynamic Link é isso. Eu gostaria de agradecer ao Henrique, que é o, foi um dos responsáveis por esse vídeo lá, da, da, que é funcionário da Casa Ronald. Agradecer a Isis, que fez o roteiro para esse vídeo, que também foi uma das voluntárias do projeto. Agradecer ao pessoal que tem assistido os vídeos, sempre com os comentários bons também, as perguntas também são ótimas. Eu também estou sempre aprendendo alguma coisa com vocês. É bom que o que vocês me perguntam, eu consigo pensar em vídeos para né, os próximos vídeos. E agradecer também principalmente o pessoal de Portugal que tem assistido. É, para mim foi uma certa surpresa saber que teria o pessoal de Portugal que conseguiria achar meu vídeo. E provavelmente graças a essa barreira né, da língua portuguesa que não é grande, a gente consegue se entender. Então, por hoje é isso aí. Gostaria de agradecer a todo mundo mais uma vez. E até a próxima. Não se esqueçam. Ajudem a Casa Ronald.